Olá, eu sou a professora Sandra Cereali e vou estar nesse semestre com vocês na disciplina de biologia geral. Nessa disciplina, nós vamos estudar as células e a sua relação com o meio ambiente. Também vamos estudar sobre vírus e sobre o material genético desses organismos, tanto das células quanto dos vírus. E eu espero que vocês aproveitem bastante... Vamos fazer o máximo para relacionar todo o conteúdo com o nosso dia a dia e com a vivência de vocês nas escolas. Estou à disposição para qualquer dúvida.